No Japão. Uma família estava se divertindo em uma pousada. Eles estavam contentes observando e filmando a bela paisagem da natureza. <risos> Foi quando um homem misterioso surgiu do nada bem diante de seus olhos. Um homem estava com um rosto pálido e roupas escuras. O mais sinistro é que da mesma forma que ele apareceu, ele também sumiu. Este é o último capítulo da série, salvador, o maníaco da motosserra. A caçada continua e nossos heróis seguem em busca de respostas e na tentativa de capturar de vez o delinquente. Neste momento, eles estão vasculhando cada cômodo da casa. Parte da equipe segue na contenção do lado de fora. Salvador! A gente te ouviu já! Aparece! Estamos aqui esperando você, vamos! Fica esperto aí, mano. Olha, Carlão! Ele passou ali, velho! Ele passou ali, mano! o oh, que, que é isso? Foi quando de repente Salvador apareceu em um quarto. Então o gordinho lançou um coquetel molotov para encurralá lo O oh, que, que é isso? O que, que é isso? Nós é caímos com o molotov? Eu sei, eu sei. Vai, vai, vai, vai, vai, vai! vai, vai. Yuri, corre atrás, corre atrás, mano, corre atrás, velho! É ele, mano, é ele, vem. Lá está ele, é o Salvador, o maníaco da motosserra. Tirar! Larga! Larga! Larga. Ô, amigo, vai pedir pra vocês esperar um pouco, porque a gente vai estar tá averiguando a situação, viu? Vocês forem aqui que esperam um pouco aí. Quando der pra liberar, a gente libera vocês. Certo? Não, beleza, tranquilo. Foda-se, foda é tem dois corpos aí, a gente tá perigando o que vai pegar, isso aí, a gente vai ter que chamar reforço, fazer vir buscar, e a gente vai o local. Este jovem é uma faxineira especializada em limpar cenas de crimes dos mais bárbaros que você Sim. possa imaginar. Um, hi, I'm Sandy Moyer, Sandy um, Moyer. A Neste dia, ela foi à casa onde a mulher foi encontrada sem vida dentro do banheiro. Uh, <risos> Até o um momento, ninguém sabe quem fez isso com ela. <risos> okay. E lá foi ela ao banheiro. É a água da banheira estava vermelha de tanto sangue daquela pobre alma que ali padecera. Parece que ela esqueceu suas luvas e seu namorado que estava filmando foi buscá-la no carro. Sandy? Caminho, ele ouviu sua namorada gritando. mas não costumam marcar hora e sempre surgem quando e onde menos esperamos. É como no caso a seguir em que um homem ligou a câmera do celular para filmar seu quintal e imediatamente algo tenebroso foi captado. O fantasma de uma mulher atrás de uma casinha. O mais estranho é que a figura só aparecia através das lentes da câmera e não a olho nu. ser que sobrevive se alimentando chupando sangue de criaturas vivas. Há de que há uma verdade por trás da existência dessas criaturas sobrenaturais, metade homem e metade morcego. E toda essa teoria ganhou força depois da divulgação das seguintes imagens, onde vemos um homem morcego hibernando de ponta cabeça num quintal de uma casa na Espanha. A criatura se assemelha ao monstro do filme Olhos Famintos. Eu torço para que tais imagens não sejam reais. Será que esses demônios não só existem como também estão soltos por aí? Será que já fizeram vítimas? Na dúvida, reforce as trancas das janelas e da porta de sua casa antes de dormir.